Como você lida com o feedback que é dado e recebido? Era uma vez uma história de dois amigos de infância que se conheciam há mais de 30 anos. Convívio maravilhoso, Saíam para bater papo, para beber cerveja e por aí vai. Só que um dia apareceu um problema. Tamashiro adorava assistir ao jogo de futebol domingo sozinho em sua casa. E Mikio passou a visitá-lo sempre para assistir os jogos juntos. Isso durou por aproximadamente dois meses. O anfitrião mal cuidava do seu convidado. Não conversava, não oferecia nada e deixava que fosse embora sempre no início da noite. Até que um certo domingo, Tamashiro resolveu criar coragem e foi falar com o um amigo. Ele explodiu. Meu Deus, você não percebeu que eu gosto de ficar domingo sozinho assistindo aos jogos? Mikiu então arregalou os olhos e respondeu. Meu amigo, eu não sabia, por que você nunca me disse isso? E assim é na nossa vida profissional e pessoal. Quantas vezes nós deixamos de falar algo para alguém que possa contribuir muito para o seu desenvolvimento? E tão pouco nos deixamos abertos a escutar algo que pode fazer toda a diferença em nossa vida. Então eu te pergunto, como você lida com o feedback que é dado e recebido? Será que você faz um bom uso desta importante ferramenta no seu dia a dia? Pense nisso e até o próximo Chá de Reflexão!